Chegar até aqui não foi nada fácil. A prova final realizada na GRALE exigiu pensamento estratégico e calma para a resolução de situações adversas. É um rally de regularidade, onde eles vão ter o desafio de conduzir os motoristas profissionais da Grally no, no trajeto e mantendo os tempos padrão em cada ponto de controle eles vão fazer uma prova, né, um teste voltado à administração, isso tudo sob pressão. A última prova, na verdade, foi uma prova que nos pegou de surpresa, uma prova totalmente inusitada, mas uma prova muito interessante. A gente aprendeu muita coisa nova, está naquela adrenalina, a gente tava tá com um problema e tem que resolver ele na hora. Então a gente tinha que ter uma sinergia muito grande ali, uma habilidade de comunicação e, através disso, desenvolver dentro do que a gente aprendeu, dentro do que a gente sabe na área de administração. Conseguir né, essa confiança para que pudesse ser desenvolvido um trabalho em equipe. Nós conseguimos linkar administração de tempo, administração de imprevistos que aconteciam no caminho. Os alunos que ficaram como finalistas é, representam a qualidade dos alunos né, de Caxias do Sul e esses alunos estão candidatos fortes a trabalhar na nossa empresa. Para nós é sempre uma satisfação apoiar eventos regionais como esse a gente pode perceber, em primeiríssimo lugar, é o grande desenvolvimento dos alunos. Como os alunos amadurecem, como eles vão ganhando postura no momento das apresentações, vão ganhando foco no momento de estarem elaborando a solução para a empresa, vão pesquisando as empresas com antecedência, já vem todos aqui com dossiês. Eles sempre estão divididos em dois grupos, que recebem os dois o mesmo problema e cada um deles apresenta uma solução. Quando está posto uma prova sob pressão, Tu precisa dar respostas rápidas, soluções rápidas para os problemas, tu incorpora aquilo e desenvolve muito mais rápido. E nós tivemos que nos adaptar a essa realidade e sempre, durante todo o projeto, conseguir lidar com a questão de não saber o que vai ser a prova, onde vai ser a prova. Foi um negócio fantástico, né? Ao longo do trabalho a gente foi tendo outras perspectivas do que a administração de outras realidades, a gente foi aprendendo coisa nova, botar na prática o que a gente aprendeu, aprendizado e um crescimento que talvez em outro lugar não consiga ter. O Desafio Administrador do Futuro FSG já tem um novo vencedor. O acadêmico que mais se destacou em oito provas que exigiram habilidades como Planejamento, Negociação, Liderança e Inovação. Chegamos então na última prova e escolhemos o nosso vencedor, o aluno Diego Winterhalter. É um aluno que demonstrou ao longo de todo o projeto muito foco, muita concentração, muita capacidade de se comunicar com a sua equipe, muita capacidade de saber lidar com os conflitos, inclusive da equipe. É muito importante o conhecimento que foi adquirido em todas as etapas e as provas eram difíceis e ser o vencedor é algo realmente muito gratificante para mim. Esse tipo de projeto oportuniza o aluno da FSG Aquilo que as organizações exigem enquanto competências organizacionais. Com certeza esses 14 alunos que vão para o mercado estão bem mais preparados. Temos um carinho muito grande pelo curso de administração da FSG, porque foi o primeiro curso ofertado em 1999. e Fazemos questão de manter esse crescimento do curso, sair da sala de aula e trazer essas demandas para conhecimento do aluno, é, colocar ele em situação de, de, de poder de decisão, de originalidade, de trabalhar com criatividade, desenvolvimento de competências que com certeza farão um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Bom, agora eu pretendo utilizar tudo aquilo que eu aprendi nos feedbacks dos professores, nos problemas apresentados pelas empresas e tudo aquilo que nós aprendemos usar como bagagem para a minha vida profissional, que vai ser de grande utilidade. Aqui termina o desafio Administrador do Futuro FSG um projeto que coloca os estudantes em contato com o dia a dia das empresas gaúchas. FSG, o mundo mudou, o ensino também.